Bom, essa daqui é a Desert Eagle Yorvon Nunca sei falar o nome dele exatamente, esse cara aqui, deve ser um urso, Super sei mulher. lá, um mórbico, né? Prestem bem atenção como é que é a skin dentro do CS aqui, não tem nada demais. É óbvio, uma skin bem bonita, uma das últimas Jiggles lançadas aí no CSGO, mas isso daqui é a CS1. Porém, eu achei um cara no Reddit que fez um vídeo de como seria essa Desert Eagle aqui na CS2, mano. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com um código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Se liguem só a diferença de Cersei 1 para Cersei 2 Uau, mano, uau Eu já vou explicar para vocês certinho o que, que é que está acontecendo Mas basicamente ele pegou essa Diggle, Jormungandr E ele renderizou como se fosse na Cersei 2 Com alguns detalhes, uma iluminação Extra que a gente não tem na engine atual do CSGO que é a CERCE, cara. Eu acho que essa digo se transformou completamente, né? Ele colocou uma luz girando em 360, e aqui nesse primeiro post do Reddit, nesse primeiro render que ele fez, ele escreveu aqui de legenda: se a engine fosse atualizada para CERCE 2, será que as skins teriam PBR? E seria tipo assim, uma capacidade da luz e das sombras de copiarem texturas físicas reais e tal, né? E foi então que ele fez um segundo vídeo. De uma segunda render da Desert Eagle Gone Decoy, mano. Olha como que ficou sensacional quando a iluminação tá passando aqui do lado da frente da Deagle. Como que o dourado parece muito mais dourado, né? A gente vai conferir já essa Deagle dentro do CS. Cara, isso aqui deu um pau no CS. Eu achei que ficou 10 vezes mais top. Se liga, nem parece que a gente tá falando da mesma skin. As escamas ali, elas não têm sombras. Tipo, parece que não tem uma textura 3D, é como talvez deveria para ficar parecido com ouro, tipo golden, realmente, olha isso, mano, olha a golden core aqui dentro do CS e ela aqui na página de inspect, né, com a iluminação ali do lado de cá, onde nós estamos, digamos assim, né, olha como é que a iluminação não faz a skin parecer dourada, mas olha aqui com esse efeito PBR, né, olha como que, caraca, ficou muito mais estilosa, eu achei muito foda e esse videozinho aqui era para tentar mostrar para vocês o potencial da Cersei 2, esse aqui é o potencial da Cersei 2, Dois, no quesito skins. Olha como que elas podem ficar bem mais bonitas, bem mais realistas, com texturas, imitando a física. Acho que é isso que tem a ver com o PBR, a iluminação em relação à textura. E agora, mais um pouquinho da Desert Eagle e Ormungan, irmão, irmão. Olha só os detalhes. Detalhes e tals, tá ligado? Dessas linhas verdes, assim, de acordo com a iluminação. Mano, criou uma textura muito mais realista, tá ligado? Pô, eu quero ser esse dois, velho. Eu quero ser esse dois, tomara que seja de agosto Se você também quer, comenta aí embaixo, quero ser esse dois. Deixa um like nesse vídeo, a gente se vê no próximo. Tamo junto, falou!